falar que não acabei você não acabou a minha consulta eu não quero não. mais te ver Oi. não Oi. médico não acredito você ainda não acabou a consulta vai eu não acredito. Depois daquela consulta de você ter quebrado minha é. perna e minha cabeça, não foi bom, não. Ah, não. Eu, eu, eu fiz uma coisa errada. E um, <risos> eu, eu, eu, sem querer, cortei a parte errada. Então vou ter que cortar você mais três vezes. Nossa, mais três vezes, moça. Olha é deita não. aí. No, no. Tá bom, peraí. Você tá, vai me atropelar. <risos> <risos> Você quebrou minha perna, como é que eu vou andar? Eu não vou conseguir andar, ah. vou ter que ficar aqui. Eu, eu, eu. <risos> Chegamos. Para. Vou parar do jeitinho certo. É, não sei não, hein. <risos> Nossa, já está ocupando o estacionamento. Yeah. bom, aqui Vamos cortar sua cabeça, sua perna e seu braço Pra você não poder andar, pegar ou falar De novo? É, senhora depois eu vou colocar uma cabeça de um rato em você Tá bom, então eu vou ficar com o um... hipopótamo igual você falou <risos> Meu Deus Tá bom, um, eu acho que eu cortei essa perna. Não, eu quebrei seu braço. Agora eu vou colocar. Agora deixa eu fazer uma coisa. Calma aí. Cadê? Calma aí. Ah, Vixe, que o que essa doutora vai fazer? <risos> Primeiro, meu Deus, vai colocar um coisa na minha cabeça. Um Só que nossa, quanta coisa, moça! É muita coisa, meu Deus, lá me foi com isso. Um segundinho. Meu Deus, eu tô batendo na sua cabeça. Meu Deus, isso aí é de metal. Tá, doutora. Tá, agora Poxa, viu acidente de colocar. carro. Eu vou ter que colocar ali pra ninguém entrar. Não, como que, como que coloco? É só você clicar no chão. Ah, então eu não posso colocar nesse chão? Não, acho que pode. Eu não consigo. Não. Bom, quem liga? Se vou colocar bomba. Mesmo. Não! Meu Deus! Explodiu tudo. Menos eu, ainda bem. <risos> Me machuquei! Alguém bem liga pro hospital! Mas você já tá no hospital? <risos> É. Meu Deus! Me, me machiquei! Até você foi lançada, doutora aqui! Essa é a doutora ah, louca! Não. Que é isso, meu Deus? Ai, ah, eu tô bem. E você? Eu, eu tô mais ou menos. Você tá pisando na minha cara, doutora? Ô, doutora! Tenho mais respeito <risos> e educação. <risos> Meu Deus. Tá bom, agora eu só vou precisar <risos> bater mais um pouquinho. <risos> e um pouquinho Meu... desse. <risos> Não, você, é a... você já tinha cortado Pau. isso. Pau. Não. Pau. Meu Deus. Ela. De novo. <risos> Ela tá tirando em mim, doutora, por favor, me protege. Eu tô quase morrendo. Já quebrou minha, toda a parte é. do corpo. Agora só falta eu morrer mesmo. Porque não tá me tirando em mim. Tá fazendo tudo comigo. Uf. Oh. Um, agora eu só vou precisar fazer uma coisa O que? Você tá preparada? É, eu não sei o que, que vai vir, né? Então, não yeah. <risos> Meu Deus <risos> Ah, não Meu Deus, ela tá me amassando <risos> Meu Deus <risos> um, Eu acho que eu acabei Acabei nossa, até que enfim Ai, tão pisando todo mundo em cima de mim Que que tá acontecendo? É. Ninguém gosta de mim mais vamos fazer, vamos fazer um party Pode ser yeah, yeah, yeah Não, tô pisando em mim Vocês dois Poxa agora, agora agora vem aqui comigo É, eu não consigo levantar, esse é o problema levar. vamos tá come aí Okay. <risos> eu não tô conseguindo te mandar Ô um doutora eu, eu, eu, eu acho você meio estranha Porque você fica de óculos de sol No hospital, sendo que não tem sol <risos> Deixa eu só colocar isso daqui, em velho Tá bom Ai, socorro Tá bom, vem comigo Entra aqui de novo Ah não, não, eu tenho trauma disso aqui de novo Fechei Vamos ver <risos> aqui hum... É, eu sem querer o seu todos os seus é... <risos> ah, os, ossos Eu vou ter que Eu vou ter que só vem comigo. Tá bom. Ai, meu Deus, o que será que ele vai fazer comigo? Ai, senta, senta, senta. Senta. Uh, uh. Senta nesse negócio aqui. Vem aqui. Meu Deus, tá tendo aglomeração aqui. Socorro. Senta na cadeira de rodas. Tá bom, peraí. Agora fecha o olho e vem comigo Tá bom, pera Vou só olhar pra trás, então Pode ir pra frente? Pode Tá Tem bom, aqui. eu tô Tem olhando aqui. pra Tem trás aqui. Ei, ei, ei, ei. Ata! Que susto Vem aqui comigo Não, não, ah, não você me tá, me tá aí, tá não, Ai, não, meu Agora Deus. sai da, do negócio Da cadeira de rodas? Sim. Tá. Saí. Agora. Agora vem aqui. Eu vou precisar que você pula aqui. Aonde? Aqui, ó. Só, só olha. Não! Socorro! Ah, doutora! Onde você me prendeu? Ah! Não! Um, Meu um... Deus! Socorro, socorro, socorro. Ai, eu vou atirar em você, eu sou polícia. Tá, doutora? Ai ai, ai, ai, ai, ai ai, <risos> ai, ai, ai, ai, ai. Tá bom, tá bom. Tô, só entra aqui dentro. Eu preciso que você entre ali. Tá bom. Isso. Agora, deixa eu só pegar uma coisa aqui no inventário. Acho ah, eu é até dormir, que aqui parece confortável. Entra, acabei que eu acabei de me teleportar pro... pro <risos> pra... pro Se eu não consigo nem falar. Ah... Como que fala? Ah, o, o, o hospital. Uhum. Ah, não. Ah. Será que é isso ah. que eu tô pensando? Não, não é o que você tá pensando, menina. Mas você não sabe. Socorro, meu Deus. O que você tá fazendo comigo? Ei, ei, ei, ei, ei, ei. ei. Você Sim. tá me enterrando, é isso? Agora. Ai, socorro. Eu não consigo respirar aqui dentro. Socorro! Eu não consigo enxergar nada! Eu tô presa aqui! Tá bom, acabou o nosso dia, vamos pra cá. Não, tá bom. Então me tira <risos> daqui, né? Ah não, você pode dormir aí, se você quiser. Não! Por favor, eu tenho missões pra cumprir. Eu que sou polícia, vida, tá? Né? E falando nisso, eu posso atirar em você, posso te prender. Uh, aperta shift e depois sobe. Depois pula. Isso. Ah, tá. Au! Você acabou de me matar? Sim. <risos> Matei! <risos> claro, não, sou polícia. Agora eu vou com a minha moto chique lá pra minha casa. E cadê o Luca que ainda não chegou lá? Eu tô aqui, tô aqui, ó. Alguém me ajuda. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, tô, eu, tô agora, eu só, é, é, é, é. Cadê você? Vai logo. Eu, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, eu tô. Ah, não, você tá eu... aqui. Eu... Oi, pronto. Oi, eu, eu, eu... não. Bem, eu vou com o meu carro mesmo. Tá bom. Tá <risos> aí, <risos> cinco.